Plus e aproveitar Playplus.com 11h50 Balanço geral 6 horas da tarde Cidade Alerta Rio Vem chegando agora para você O nosso Fala Brasil E amanhã 7h30 daquele jeitinho Eu, você, você e eu Juntinhos aqui no RJ no ar Fique com Deus Um forte abraço E cuidado com a chuva Tchau